Nopa, então, antes de tudo eu gostaria de agradecer pelos 3 mil inscritos, tipo... Vocês me dão muito e eu não poderia estar mais grata pelo amor e carinho de cada um. Mas aí, eu tava quebrando a cabeça pra achar algo pra criar aqui. E o que aconteceu? A Chuaze, aquela... filha minha, que minha porta e voou muita madeira nos meus cabelos. Quando eu levantei, eu tava me olhando com aquela cara horrorosa e dizendo "Crie uma J no Discord, vai gravar alguma coisa, sua vagabunda. Todos são famintos pra ver teus vídeos, agora que você tá de volta. E o que eu fiz? Se achou lá, não podia fazer nada, né? Então aqui estamos criando o um agiota no Discord. Bom, como primeira e mais importante etapa, eu precisava criar uma história com o um agiota e a vítima. Isso foi até que bem simples, mas eu precisei de criatividade. Então depois de pensar, passei o plano pra frente. Eu iria dar um suspiro de bom dia. E o agioto começaria a me atacar, dizendo sobre os suposto 25 reais que eu estava devendo a ele. Eu diria que seria cumprido mais tarde, só que o mesmo ficaria me convencendo a dar os 25 reais. Eu daria e ele diria que eu estava devendo mais. Ou seja, uma mentira. Eu continuo insistindo dá depois, até que o agioto desiste de me ouvir e ataca minha conta bancária. Obviamente não na vida real, mas no Discord. Ele faz uma transferência de 25 mil reais pra sua conta o melhor de tudo é que eu criei até um documento entre aspas pra ele usar na confirmação, onde minhas informações estavam totalmente suadas, cafinhos humorísticos. E foi isso basicamente. Ele usou meu documento e depois, quando viu o saldo da minha conta, já tava tudo zerado. Ele roubou tudo que eu tinha na minha conta bancária. Esse vídeo vai ter uma explicação bem curta e improvisada, porque o bot é composta basicamente por pequenas coisas. O tão conhecido Handler, que eu já falei mais de mil vezes aqui no canal, quer que o bot funcione. Põe e acesso a comandos, porque isso não vai ser útil. Dentro da Proc Index, que é o arquivo principal do bot, comecei a baderna. Eu utilizaria de um recurso chamado message.reply porém modificado para message.channel.send e como o um bilingue pode saber message.reply seria a mesma coisa que mensagem.responder, ou seja responder a mensagem, e message.channel.send seria a mesma coisa que enviar mensagem no canal, então já é entendível o que eu iria fazer com tal recurso eu utilizaria um if, que é o message.content, ou seja conteúdo da mensagem, onde se eu digitasse algo perfeitamente igual ao if, ele detectaria e faria o que eu quisesse então eu queria o recurso reply, realizando-o com o if. Depois disso, fui moldando a história nos ifs até chegar à minha última insistência, passando para a parte do ataque à minha falsa conta bancária. Lá eu criei dois webhooks, um que copia identicamente o agiota e outro com serviços do banco, porque isso é bem mais simples do que fazer o bot procurar por um canal específico para enviar a mensagem. Então eu utilizei temporizadores entre o webhook do banco e o webhook do agiota, para parecer que realmente havia uma interação entre os webhooks. Mesmo que o Webhook, são seres não inteligentes com única utilidade de enviar mensagens. No fim, os message.keplies e webhook .send ficaram assim. Então o vídeo foi esse, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like aí, passa o vídeo para os seus amigos e aceite meus agradecimentos pelos 3 mil inscritos. De verdade, eu amo você porque me acompanha até o final e agora na minha volta. Abraços!